What up, True Surf? Andrew here. Let's talk about playlist. I put together a bunch of video tutorials to help you, True Surf player, to learn everything you needed to know about the best surfing game. But if you're not playing True Surf yet, what are you waiting for? Check it out. Link description. Aloha and let's go True Surf. Fala galera, aqui é o Andrew. Passando aqui hoje para falar para vocês sobre esse playlist. Onde eu separei os melhores vídeos, tutoriais, tudo o que você precisa saber para jogar bem no melhor jogo de surf virtual do momento, True Surf. Link na descrição. Aloha, e vamos pro surf!